E eu estou de volta com o conteúdo de moda, costura, comportamento, bordados, empreendedorismo, realidade da vida, modelagem, estilo e meia dúzia de bobagens, porque seja por hobby ou profissão, fazer roupas pode ser criativo e bem feito. Uma nova fase, com foco em criatividade, em gostar de moda, acompanhar as tendências e saber realizar a moda do seu jeito. Fashion, autoral... Saber emitir a mensagem que você deseja com a sua beleza, com o seu próprio estilo. Qualidade técnica, ensino direto ao ponto e aulas em alto nível. Conhecimento e entretenimento andando juntos. Formação de moda que abrange o técnico de forma bem feita, sem deixar de fora o fashion. Um espaço exclusivo para se conectar com as pessoas certas. Conteúdo jovem e dinâmico, feito para você aprender a pensar com autonomia. O caminho entre a costureira moderna e a fashion didata. Um compromisso seu, com independência, verdadeira atitude para se aprimorar. Decisão por estudar e trabalhar nessa área. Nada de seguir tutoriais mastigados. Aprender a pensar. É necessário. Em tudo o que você se propuser a fazer, faça bem feito. Tenha sede de conquistar. Sempre olhando para a realidade e para o futuro. Sonhar e realizar. E esse é só o começo. O nosso recomeço.